Como que acontece a batida? Pera aí, ó, escuta. Ó. Um, dois, três, Um, Mais uma. Um, dois, três, Mais uma. Um, dois, três, quatro. Esse é o rap da alimentação. Esse é o rap da alimentação. O que tem na próxima refeição? esse é o rap da alimentação. É alimentação o que tem na próxima refeição e é quando acordo eu como um pão e quando acordo e eu um Ei. na hora do almoço tem arroz feijão, na hora do tem arroz, feijão. e na sobremesa hoje tem melão Ei. e Antes de comer, lave bem as mãos. Ei. Antes de comer, lave bem as mãos. Esse é o rap da alimentação. Esse é o rap alimentação. O que tem na próxima refeição? Tem na refeição. Esse é o rap da alimentação. Esse é o rap O que tem na próxima refeição. Tem na refeição? No domingo, feijoada, macarrão. Ok! No domingo, feijoada, macarrão. Ok, no domingo, feijoada, macarrão. Ok, no domingo, feijoada, macarrão. Ok.